Agora, SPVick, você tem Sim. o clipe lá, o Pouca Mídia, né? Sim, eu lancei um EP é. ano passado. Ano P... passado. E é um EP só, né? É isso. Eu queria te perguntar assim, qual é o limite da licença poética e da misoginia, mano? Até onde você acha que é uma licença poética, até onde você fala, puta, que é, é misoginia? Porque o bagulho é forte. É forte, né? eu entendo. Eu vou te falar, para mim, foi, foi um lance que eu, eu também fui aprendendo a ouvir, que eu acho que para todo mundo que escreve, foi a primeira vez que você escutou um, um sei lá, um, um proibidão, saca? Sim. É... Eu acho que, para mim, escrever foi, foi tipo assim, eu realmente me permitindo a cada trabalho, a cada ano, é, poder ter mais liberdade para isso, saca? Então, tipo assim, a, a, a música em questão, acho que é a segunda, né? Do, do Pouca Sim. Mídia. É, eu sabia que o Dux... Tem que tem um clipe até. Isso, é. é. É. Que parece um que gangsta da porra. É, e depois, desgraça, eu tava assistindo lá em casa. <risos> Daqui a eu falei pra família: sai família aqui, desgramou aqui. A metade de antes desgramou. Não, foi foda. Até pra gravar lá, que eu gravei lá no, no, no Jó Rara, né? Que é lá no Período a gente grava, tem enfim, tem um, um coletivo lá de MCs, pessoas ali do Peri, que sempre estão ali, né? Então, quando eu fui fazer o clipe, eles não imaginavam tipo assim, imaginava que ia ser dessa música. Então, na hora que começou o som alto, e uma, porra, uma pá de criança já, nossa, fudeu, puta né? Pá? Já nem tinha me tocado disso. Falei, puta, vai estar tá a molecada lá. Só que é um bagulho muito comum, assim, muito normal. Na real, a molecada não tá nem aí, assim, tipo, não, não leva é, para um dia lado. Já é, é hoje na real. Uma coisa muito... eu, é capaz exato. de gostar mais, de repente, infelizmente. É, fica, infelizmente. na real, até. Eu acho que o lance é mais eu. Quando vê eu, o SPVIC falando desse jeito. Né, falando vagabunda numa música é. já tipo só que eu acho que é o lance da, da licença poética assim eu, eu, eu sempre me permiti como compositor de alguma forma ser é, digamos ousado né tipo assim eu, eu, eu o que eu escuto eu, eu, eu primo pela pela novidade saca porque tipo, não gosto do parte 1 por causa disso porque é um cara que escreve o que ninguém fala tipo quando você, a gente escuta um, algum mc que sente que é meio repetitivo ou que está falando das mesmas coisas meio que não saca não é. Não apetece, não, pelo menos a, não a mim. Então, tipo, meu gosto musical, mesmo assim, eu, eu. Hoje em dia, sei lá, escuto Cabelinho, escuto. Quem mais, Netinho? Vários MCs que têm esse tipo de caneta, saca? Que, que Eu acho que é mais por influência. Eu devo ter vindo nesse lance da, da segunda, não foi nem com o intuito de chocar nem nada. Acho que foi mais um lance de, de referência, as coisas que eu já tô ouvindo e aí chamei o Dux que é um MC que ele tem também esse digamos essa esse porte poético assim saca é. ele é muito bom em, em falar como se fosse pornografia é. mas de uma forma é muito rimada é. É. mas você conhecia já o Dux ou não não conheci lá mas conheci você a... chegou a ver mais coisas dele não não vi não só vi fala lá, aí Netinho Netinho é, é que lá já foi suficiente pra mim, assim. Nada, tipo, ele é... é mano, é, ele, é um gênio, é, ele, é ele é um gênio, velho. Ele é um gênio. dos maiores catálogos do rap, mano. É mesmo? E ele... Ele escreve, é um dos melhores compositores tudo, cara. É um dos melhores compositor de... do rap, velho. Porra. Uhum, então pra eu Faz então, um rap vou sobre essa garrafa aqui. Ele escreve um EP pra você. Mano, ele então, é, é, é, ele é, é Fora assim, da curva. Fora eu, da curva. Eu, eu acho que você não me vende aquilo, tá ligado? Você sempre, quando eu te trombei nos lugares, você sempre é muito é, bem educado. Se uhum. eu te trombei no show 100% favela, o bagulho tumultuado, o maior que você tava lá com a camiseta mutuada, bom dia, tudo bem, você tomou boa noite. <risos> aí, aí você vai escutar uhum. a música, a música é um disparate, assim. Sim. É, mas artisticamente dá para ir para qualquer lado, né? Eu acho que assim, tem que fazer sentido, tá ligado? No Poca mídia ali, eu quis fazer um, um EP de, tipo assim, o Netinho tava até junto quando eu fiz essa música. Hum. Ele sabe que nasceu naturalmente, saca? Tipo assim, o VG, que foi o produtor, ele mostrou o beat. Tem coisa que tá escrita, só, tipo, sabe, tinha que ser aquilo. Não é. sei porquê, não sei qual foi o intuito, mas não, não, não, não foi eu acho nem. Você tem que tipo, querer interromper, Vick? Claro. Irmão. Eu acho que depois que nós. Mano, faz vários anos de rap assim, o rap começa. a, a música começa a existir na nossa vida de um jeito meio diferente. Antes a, o rap era tipo uma, uma arma para você pegar e guerrear, né? Eu acho que depois, assim que você começa, tipo, que nem eu vi que tem 15 anos fazendo isso já e tal, é. Eu acho que você começa essa fita, você gosta de tantos estilos musical, por exemplo, eu, eu gosto tanto de outras coisas, de reggae, samba, por exemplo, tem vontade de desenvolver tudo isso, tá ligado? Tipo, às vezes a gente canta um sambão antigo de amor, pá, com, um, com o coração, fala oh, gostaria de fazer alguma coisa assim também um dia, Sim. sabe? Eu acho que a música começa a ir para outros lugares dentro de você, assim, que você... Começa a querer se expressar de outras maneiras, né, mano? Começa a querer... Falar, e se tiver uma música para esse momento também, tá ligado? Sim. Não é, só para Sai daqui... É, tipo, pede, né? Pede para sair daquele jeito, né? É, é porque... Sei lá, às vezes também você, você se cansa de ficar falando as mesmas coisas também, saca? Acho que é um, é um jeito de você conseguir se permitir fazer coisas novas. Acho que como artista você tem que... Cada época é uma campanha diferente, né? É. Exato. Agora... Uhum. É, outra coisa que eu queria perguntar pra você é o seguinte por que que sempre que o artista tem esses argumentos, é sempre pro do mais pop que vai a porra Tipo assim, nunca, nunca vai... Nunca muito... vai pro My Punk, nunca né? Nunca vai pro My Punk, você <risos> vai pro... Tipo, agora a gente viu o... o é por causa o, do o so comércio, Fly, o, o Sofly, não. O, a, os caras do Slipknot, Slip Not é assim, ah. É, acabou de falar, não, a gente tá em Poverty mais pop. Aí você fala, pô, por que que sempre os caras tá no agressivo, conquista todo o mercado, uh -huh. aí quando eles estouram no mundo todo, aí vai pro mais pop, assim, tá ligado? Então, mas aí, se for nesse caso, eu nem fui pro mais pop. Não, porque, nem né? que o agressivo é. dura bastante pra caramba, alguns tem que eu ser acho muito que bom, dura. né? Mas eu acho também que tem indignação. E o artista tem hora que ele entra na zona de conforto. É. Sim. Aí é foda. Porque o cara fala, pô, já tô fazendo uns shows, já tenho o um meu carro pra me buscar. É. Tem o um tapete vermelho pra tem me andar. Tem o videogame sabe? pra me jogar. É. A fita, eu acho que é o desafio é a próxima geração, né, mano? É. Tipo, você tem que puf, revoltar mais uma geração ainda. É. Né? É. E será que ela quer ser revoltada? Ou cativar, né? Ou... Ou fazer tiktok, música tiquitó, né tiktok, que também é um, querendo ou não, é uma, é, uma a, vertente. Mas você tem uma vertente, por exemplo, do arquiteto do universo lá, que é... É outra parada também. Sim, isso eu já, acho que já é bem mais minha cara, assim, saca? Eu, eu, eu sempre fui pra um rap mais... Porque é lírico, né? Eu acho que o seu sua persona de MC é, é. lyrics. Eu gosto desse desafio como compositor, assim, saca? E, mas fazer um negócio de, tipo assim, que a pessoa vai escutar o final da estrofe e falar assim, caralho, ele pensou nessa rima no começo do bagulho, assim, saca? Que é muito difícil, assim. Você percebe que tem MCs que é assim, tipo o Rashid. Rachid é um cara que você fala, mano, como é que ele já, sabe, ele não, já não já desperdiça nada não desperdiça, não. Não desperdiça é, mais linha. Então, tipo assim, é de alguma forma tentar ser assim também, saca? O Diomedes também, eu acho que não desperdiça não, mano. Nossa, o Diomedes é foda. O Diomedes também. é um fila da puta, né, velho? Vamos falar a verdade. Sim, moral. Puta que bom. pariu, mano. Eu nunca... É, tem. É, é monstro, assim. Agora, dentro do, do Trier para o Desequilíbrio lá, que é um disco que eu fui comprar na galeria e falei... Puta que pariu, eu vou ter que parar minha vida pra ouvir, porque não dá pra ouvir no carro, não dá pra ouvir fazendo outra coisa, não dá pra ouvir lendo, <risos> é. né? Aquilo ali é um tumulto cerebral dos infernos, né, mano? Como que foi, assim, como que você teve essa coragem de fazer um disco e, e achar que todo mundo tem que entrar dentro daquele universo, mano? Porque é petulância isso. Trilho desencanto é ilusão, é, mano, é... Ah, mano, porque eu vivia muito aquilo ali, aquelas ideias ali, sabe? Você é, tem que ouvir o anterior, que é mais, um <risos> <buraco> <risos> é mais um buraco ainda, que é o punk nosso, as musiquinhas de um minuto e quarenta. Esse não acha, não é fácil achar, não. Esse não tem físico, mano. É, né? Eu ainda não conseguimos fazer, mas vai sair aí. E tudo que é físico, eu tô. Eu tenho o primeiro Raikais, velho. É? No, no um papel Incognito orquestra? Não, o é. primeiro é o incognito orquestra. Corvair. Não, eu tenho um no papelzinho. É o, é, o Todo cinzinho. cinzinho, assim, um papel, ah, todo... Não. Me deram uma festa, alguém uhum. me deu falou, ouve isso aí, alguém me deu. É, eu tenho não, esse CD. Esse, esse aí era nosso auge, assim. Foi quando a gente realmente as pessoas começaram a escutar. É, puta CD é bom, né? mano. Esse CD, foi boa, CD não, é CD bom foi... também. Não que os outros não sejam. Sim, mas sim, os, sim, os um outros outro outro eu bom. acho que tem hora que vocês flertam com, com o lado demoníaco da coisa. É, ah, de... Tem ser hora ser. que vocês flertam um pouquinho com. Eu gosto do lado místico de vocês, como o dele também. Uhum. O lado místico desse esse disco, mano, do Desequilíbrio, tem um lado místico. É, né? Você tem que ah, é o desencanto. Disco? É. Trilha pro desequilíbrio. Mano. Não é? Trilha pra desequilíbrio, não? Para o desencanto. Caralho, pro desequilibrou, ficou eu que fiquei desequilibrado, mano. É. A fita, eu, sei lá, mano. Quando você é moleque, você não acha que o mundo é tão grande, né? Você, você vive mais um universo de ideias suas ali. Por exemplo, Esse, o primeiro eu fiz com 18 anos. E o segundo eu lancei com, com 22, 23, eu acho que eu já tinha. E. É muito é, novo também É muito né? isso que eu ia falar, velho muito, é muito novo, mano E esse mano. segundo Não, tem o 33 Pô, É, mas, ele, mas você é mais novo que ele Tem 29 agora. Caralho, é muito novo Vocês você dois tá são novos, do meu né? tá É, tô bem, mano Mas só quanto tempo faz, hein Então ah, A Daí gente vai se conhecer desde essa época aí Desde o desde Manos, e antes, Minas, é. É, Manos e Minas, né Manos e Minas, antes do teu primeiro disco, mano É Teve o um Manos é e verdade. Minas que eu acho que eram os caras da nossa geração aí Que ia pá, né Era nós, vocês e a Terceira Safra os caras da Norte ali, cria do, cria do Projota, do rachista. também. Mano, a também. Que mora duas ruas atrás de mim, velho. Pode Muzique, é. sabe quem é? Não. Do Terceira Safra. Ó, a, ah, Nor do a Norte né? dominou, mano. Olha o funk aí da Norte aí, GR6, né, mano? É. A é, Norte dominou, é. mano. Sim. Agora, é, vocês saíram, mano, do Damassa clan Mano, foi a, o lance do Damassaclan foi assim, foi o espi e o coalho que puxaram esse bonde, foi mais o coalho até, se eu não me engano, de sair, de, de, de né, fazer uma saída. Fazer um, tipo assim, eu fui contra, porque eu, eu considero que a gente criou a parada junta, assim, saca? Mas quando eu saí da Onda Sul, é, ele saí do, do trampo dele, do síntese, tá ligado? Exato. É meio bizarro, eu acho, né? Não, total, meu pensamento foi o mesmo, assim, só que é aquilo, ficou eu sozinho, né, debatendo o que ali... Porque meu Lula saiu do PT. É, mano, é. Ficou... Não, e no, tipo é assim, isso. quem criou foi o Spi, então você imagina o Spi <coughs> falando o bagulho, eu falei assim, irmão, pra mim não faz sentido, é o mesmo lance, chegar um dia, eu, sei lá, o Brown vai falar, vou sair do Racionais MCs aqui, então tipo... É, porra, fala, e aí, né? É. Parece que é até meio de, de brecha, assim, deixar todo mundo solto ali. Mas tinha um propósito nisso, assim Teve o um lance de ter o Costa na frente também De, de ter outros grupos e outros Tipo assim, outro planejamento E a gente não tava conseguindo o cuidado da Massa ah. Então, tipo... Mas foi mais iniciativa Dos caras, tanto que eu né, tenho tatuado é. Eu vou levar é. pra minha vida Pra sempre, e eu considero é. da Massaclã Uma época, assim, por uma mais que... Uma posse, né, mano? É tipo, é tipo uma posse o bagulho, né, mano? Isso, mas eu, eu considero que é tipo uma época Que nem teve a, a época posse. dos Vida Louca, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, tudo se transforma, né, de certa forma. O da massa, voltando ao assunto da massa, também é uma coisa assim, né, mano? Porque Sim. a gente vê aquele busão, todo mundo, impacta, eu, eu, né? Eu sinto que, assim, o da massa, ele teve a mesma parada que nem os da Bandit, né? De ser é um coletivo, né, de, no caso do da Bandit é da, ali da Leste, mas o, o da Massaclan foi de vários grupos MC que já se trombava, né? Tipo assim, a gente foi meio que construindo ali um bagulho junto de. como se fosse uma ascensão conjunta, né? Então era o Raikais, o Costa Gold, família Madá. E aí imagina quando foi Na época, né, tinha um Cezão, tinha o um Febem, teve é, Bitrinho, Flow. Tipo, mano, Sim. foi vindo muita gente que tava na cena, tipo assim, o, o Flow mesmo. José entrou também. São José. Ah, verdade, Dalsim, Tubaína. Então, tipo assim, o bagulho foi ficando gigante mesmo, assim, de, de, de ter pessoas, não, não só de São Paulo. E aí, foi isso, assim, pra mim é uma época, telhado tá da Massaclan. Foi uma época num, num auge ali, todo mundo Mas junto. o Costa continua, é isso? continua é o Costa. Na real, só quem saiu ne, da, desse, nesse último vídeo foi nós só. É, só, só o Raikais que... Aí é o Costa e quem que ficou? Né? Mano, ficou Costa, a família Amadá... É... Hum mandar é legal. É que saiu tanta gente. Isso que é, é foda. O Costa, né, que eu, você coisa sabe coisa que aí. eu não gosto do Costa, né? Eu você acho, não gosta? Não gosto. Eu acho misógino demais. Eu uhum. acho eles inteligentes. Uhum. Eu acho uma força usada pro lado errado da, da questão. Porque eles são muito inteligentes. Tem um cara do Costa que é um magrinho um noquinho é nog nog Nog. Yau, que fala assim é Yau. eu sempre falei pro, pro, pro Maurício desse cara eu falei mal esse cara as letras dele é muito inteligente ele é um gênio mano. velho ele é um gênio e aí porque... quando eu vejo ele rimando essas coisas das minas me dá uma tristeza porque ele é muito bom também ele o foi outro também, mas ele, ele é foi muito... o que usou até dessa maldade do ele ele me contando isso do TikTok ele já sacou, as músicas deles que raiparam no TikTok ele já sabia já ele né? já te, ele tipo tem a mente desse jeito ele fala inglês fluente é, ele pá. É... Então ele mano pegou é. ó, o bagulho tem que ser assim ó tá tá tá tá, cara, ele tá, ele tá é... estudou é bom. e funcionou no